E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, Trazendo para você o nosso último Episódio da série Do nosso querido Forza Horizon Nem acredito que a gente chegou Nesse episódio aqui, que é o último Então, mano, a gente só tem aqui As pulseiras douradas Pra gente fazer, tem um evento de exibição Aqui, dependendo do tamanho Do conteúdo, né, a gente vai ter Que resumir e deixar só as corridas Que a gente acha mais interessante, beleza? Como eu já estou aqui bem próximo Eu vou fazer esse evento aqui, que é de classe CR3, vamos lá ver de qual que é desse evento aí Você chegou ao seu destino Todos estão dizendo que você tem chances reais de conseguir o título, mas não se deixe enganar pelos anúncios de perfumes e seus assessores Darius Flint é campeão do Horizon há três anos, simplesmente por ser o melhor piloto daqui Certo, garoto. Você já teve os seus 15 minutos de fama. Todos os olhares agora estão de volta para a celebridade de verdade. Vamos, vamos! Cara, eu não vi na loja aquela Lamborghini, a cestelamento, né, que, os, que o Dario está com ela ali. Fica na eu não vi aquele carro Na loja, nem o Audi também Será que removeram esses carros? Ou talvez eu não tenha A DLC, né? Acho que deve ser de DLC E eu não tenho Eu não tinha Eu tinha achado que eu tinha pego todas as DLCs Eu tenho a A DLC que é de Rally E essa Essa do R8, que é o Spider lá E essa E essa Lamborghini eu não tenho então eu não devo ter comprado esses aí. E quem tá acompanhando aí o aniversário de 10 anos do Fusa Horizon, o que você tá achando dos eventos? Deixe aí nos comentários. Esse, eu já fiz o primeiro evento de comemoração, né? evento sazonal. Gostei muito do Dodge Viper 2013, né? Que tá representando o Fuso Horizon 1. O carro chegou muito bom, super apelão. Levei a configuração de tonagem dele pro canal. E agora vamos ver na semana que vem, né? A intro também, é, celebrando aí o aniversário de 10 anos, homenageando o Horizon 1. Forza Horizon 5 ficou muito top também. Eu gostei muito do evento para pegar o Viper, porque ele tem algumas partes lá, né, que representam o Forza Horizon 1 no início. Nossa, eu achei muito top. Só o restante que eu não achei muito legal, né? A gente gosta muito do Forza Horizon 1, não tem jeito. Rapaz, a gente tá com mais da metade, hein? Olha só, a gente voltou pra cá. Vamos fazer esse evento que a gente tá quase indo desafiar os Darius. Faça o retorno quando for seguro. Você chegou ao seu destino. Essa corrida bem rápido, porque tem outro comercial pra gravar logo mais. Bora, bora. Mano, eu não sei se, se daí dá pra você ver. o é tá sendo nas quatro rodas, né? A arrancada é boa e é mais estável, né? Eu tô sem frear a ABS. Eu não sei se você não dá. Não sei se dá pra você ver, né? mas às vezes dá para ver um pouco de poeira, cara. O vento batendo, a poeira passando, tal. Bacana essa imersão nesse jogo aqui. Eu acho que nos consoles, é, o Xbox 360 não dá para perceber isso não. Eu não estou utilizando o freio ABS também, que eu vi que um inscrito passou uma dica que eu achei bacana, que era aumentar a zona morta do freio, né? Porque o freio aqui ele é muito sensível. Aí eu aumentei a zona morta do freio para mim tentar andar sem freio ABS. para mim ter um pouco mais de vantagem e um pouco mais de créditos também. Não tá travando, né? A não ser que a gente assusta aqui. Que nem o Darius seguir empurrando a gente para fora. A gente assusta e acaba travando aqui o pneu, mas fora isso é tranquilo. Mano, que gráfico maravilhoso, hein? Eu não sei porque esse, esse gráfico aqui ele é muito bonito, mas ele não tem aquela, aquele gráfico que é muito.. É, que tem muito compromisso com um gráfico real, né? Mas é muito bonito, ele me lembra muito desenho, cara, Eu não sei porquê. E por falar em desenho, né? Need for Speed tá chegando aí, o que, é que você acha? Será que vai vingar esse novo Need for Speed, mano? Eu achei muita audácia o desenvolvedor falar que a física do novo Need for Speed, ela pode ser comparada até com um simulador, né, compatível com jogos de simulação. Acho que ele pegou um pouco pesado, né, isso aí são palavras do diretor, nem o desenvolvedor do Forza teve uma audácia de falar uma coisa dessa, né. Eu vi que tem uma galera que fala que o Need for Speed não tem compromisso em ter uma física, é, tipo de força e tal. Cara, eu acho que. Eu acho que é mais a questão de competência da desenvolvedora, né? Eu acho também que o Need for Speed ele deveria ter pego um suporte da, da Codemaster, que fez vários jogos da hora aí que nem grid muitos grids aí que são bons, né? principalmente auto-esport, tem, tem, é, tipo assim, Dutch Rally e tal. Dutch Rally tem Drift, pô, tem evento de Drift lá, vou perder a corrida. E mesmo assim é um jogo muito bom. Você está ficando bom em correr nesse nível. Atenção, há mais corridas com seu nome nelas, em Gladstone. Essas corridas eu vou deixar para depois. Vamos focar aqui nas sprint, tá? Porque elas são mais rápidas, né, de fazer. Eu vou pegar essa aqui que está escondida. Que tem que ser um carro R3. Chegou ao seu destino. Eu nem consigo dizer o quanto eu gosto de humilhar iniciantes como você. Estava na dúvida se eu, pegar, se eu pegaria esse carro aqui ou o Nubble. Ah, não, vou pegar esse carro aqui, porque o Nubble a gente já anda com ele no Horizon 5, né? Eu queria a em F1 GT também, mas a bicha custa 4 milhões, tá doido? Eu acho que aquele carro lá, se ela andar o que ela anda nos cursos atuais, aí fica easy, hein? Aí fica fácil ganhar o um chefão, Bem que eu desliguei o freio ABS, melhorou um pouquinho aqui. Questão de manobra. Mas nesse monte de bumping que tem aqui, essa galera empurrando, é complica, né? Bora, bora. Faltam dois, faltam dois. Só encosta o dedo no freio o carro já para. Nossa, esse carro aqui dá um.. Ele dá um salto, velho. Muita potência. Vamos, vamos, vamos buscar ele. Vamos ver se a gente consegue pegar o vácuo. Deixa eu ver aqui outra Sprint. Tem uma aqui, ó. Tem uma Sprintzinha. Ah, é classe A. Vamos lá. Você chegou ao seu destino. Não é preciso ser Einstein para saber que se você quer brigar pelo título, vai precisar dessas últimas corridas. Não estrague tudo. Vou te contar uma coisa, novato. Se você chegar em sexto ou quinto lugar, haverá uma caixa grátis do perfume Darius Flint na sua frente. Sim, pode me agradecer depois. Bora, bora, bora, bora, bora. Eu fiz esse carro aqui traçando as quatro, né? Porque eu sei que esse evento aqui, é, eu já sabia que era de rally. Eu acho que até corri nesse evento aqui. Aí eu resolvi fazer esse Toyota Que tá com um kit de carroceria muito louco, Bonitão pra caramba Vamos lá, vamos ver se a gente consegue Chegar na galera Eu ia pegar um tração traseira pra cá Mas aí não dá certo não Porque correr na terra com tração traseira No Forza já é complicado Não é à toa que o Horizon 2 já começou com A opção de você colocar A transmissão nas quatro, né os desenvolvedores já sabiam que essa é, eles têm um suporte do Forza 7, aí, como eles têm essa pegada que é um pouco simulação, né? Um Syncade, aí, quando vem para um jogo arcade, né? Aí fica meio complicado, né? O carro fica mais, pelo menos, a característica do Forza Rorais é um carro que tem muita potência e que não é bem distribuída. Eu acho que se eles aumentassem. Bastante o nível de aderência, eu acho que ia ficar de boa, mano. Não teria necessidade de colocar transmissão AWD nos carros. Eu acho que só deles ir lá e aumentar muito o nível de aderência, que nem o Dodge Viper que chegou pra gente aí de comemoração de aniversário no Fusão Rival assim. 5. Ele tem tanta aderência que ele até tração traseira é um carro interessante. Só que assim a galera já fala, né, que que gosta de andar com tração traseira. Primeiro você tem que ir acostumar com eles e depois só ficar com eles aí como não tem muita opção né tem mais AWD eu prefiro andar mais com os awD mas tomara que no próximo Forza Horizon eles melhorem isso né o próximo Forza Horizon eu acho que não vai ser chamado de Forza Horizon 6 vai ser tipo Forza motor Esporte novo né só que eles vão acho que eles vão utilizar um subtítulo o um pessoal lá achando que não vai ter mais Forza Horizon, vai ter né, mas eles acho que eles não vão utilizar mais o Número, acho que não vai ser mais Horizon 6, talvez um Forza Horizon Brasil ou alguma coisa assim do tipo, sabe? Vamos ver, vamos ver. Você continua a me surpreender, positivamente quero dizer. Atenção, há mais corridas com seu nome nelas em Gladstone. Cara, não vou querer fazer essas corridas de rua agora não, mano. Talvez na live... Deixa eu ver se tem mais sprint. Tem mais duas aqui, né? Tem três aqui. Ah, não, esquece é circuito. Mas tem uma bem aqui, ó. Vamos fazer essa aqui, ó. Você chegou ao seu destino. Quando destrua os sonhos de todos os jovens iniciantes Que entram nessa competição Alguém deveria dizer para eles Ficarem só nos karts ou algo assim Bora Oh legal, Esse, essa linha de chegada Ela tá lá no Horizon, né Ah, cara, os tem um boneco verde lá também, que tá lá. Ah, e aqui tem eles mesmo, velho. Eu vi um bem ali. Oh, meu Deus. Eu vi um bem ali, cara. Só que lá no Horizon 5, eles estão, estão um pouquinho mais gordinhos, né? Aqui é bem magrinho o um bonequinho verde. Eu vou ver se eu acho algum aqui pra gente dar uma olhada. Caraca, velho! Que isso? Meu Deus. Eu acho que a gente fez o evento de exibição aqui, hein? Com aquele Peugeot. Eu acho que foi aqui. Vamos lá, deixa eu. Virar aqui, tem que furar aqui. Virar aqui. Ainda bati. Agora tem que chegar lá no Darius Tem que chegar no Darius Darius tá lá no Horizon 5, né? O pessoal aí da.. Como é que é? é... Das teorias diz que não pode ser mencionado o Darius, né? E falou foi todo mundo. Falou foi da galera até o Duck, né? Que disseram que o Duck tinha sabotado o freio do, do, do principal aqui, né? Até o Duck tá lá, gente. Pô, velho, falar que o Duck sabotou o frio do carro. Tô... Peraí, é, é, o Duck é mó de boa. Nossa, miserável frio de propósito ali. Zerado Miserável. Será que dá tempo véio, de buscar essa lamba? Vamos ver como é que o GTR tá de reta. Abaixada, tudo Santa ajuda. Ah, vai pegar, vai pegar. Ah, esse aqui a gente fez uma corrida aqui mesmo. Desexibição. Oh, caramba. Essa daí, Darius. Darius. Eita! Preula, que porrada que esse... Miserável. Ah, eu quero essa Lamborghini dele aí, velho. Não tem como, né? Uhum. A gente é passar. Vamos bora, bora, bora. Não deu nem 300. Outro resultado fantástico. Você está se aperfeiçoando. Mano, a gente tá quase lá, velho Deixa eu ver... Vou fazer as duas sprints aqui, mano Cadê? Essa aqui, ó Vamos fazer essa aqui, é classe S, deixa eu ver Deve ser Audi, classe S Será que eu tenho? Vamos ver, né? Cara, eu acho que eu vou ter que comprar um carro, né? Vou ter que comprar um... Deve ser um Audi. Eu só tenho um TT e esse outro aqui, ó. Vou comprar um Aldão aqui nós vamos meter um S1 nele. Ó, vou apertar aqui o Y para alterar. 1.600 quilos, 1.700. Esse aqui tem 1.600, só que esse aqui tá S1. Já tá na S, né? Esse aqui tem 1.600 tá na A, mano. Cara, na moral, estratégia, vou comprar esse aqui, ó Deixa eu ver, vou meter um amarelão nele, né, lógico O evento lá é S, né Então deixa eu ir aqui Vou meter um S, vai, vai dar bom, vai dar bom Vamos ver aqui, cara, ó para do Forza. Aerofolão. Aerofolão. Para ficar da hora. Pneuzão. Já vou botar um pneu de corrida. Tem uma roda aqui que eu acho que vai combinar com essa. Com um amarelo, tá? Essa roda aqui não tem no Horizon atual. Essa aqui, ó. Hum, tem ela, só que é prata, né? Aí essa versão eu não tenho, não. Eu botei aqui. Eu larguei aqui. Ah, sim. Beleza. Deixa eu ver os motores que esse carro tem aqui. Um V10 aqui doido. Já foi para essa aqui, 400 cavalo, ó, eu acho que dá até pra fazer a redução de peso ali, ó, 475 cavalo com biturbo, transmissão aqui, deixa eu colocar logo o diferencial transmissão, vou botar esse aqui, velho, essa outra aqui parece que eu perco a arrancada, vou botar esse aqui então aí já vou aqui na redução pra gente ver se dá, vai, vai esse aqui, ó 1400 quilos 400 cavalos, manobra absurda. Eu acho que eu vou diminuir essa manobra aí, hein? Acho que tá com muita manobra, mano. Vou tirar esse pneu aqui, hein? Vou tirar esse pneu. Colocar esse aqui e ver se eu consigo reduzir mais o peso aqui, ó. Deixa eu ver. Não vai não, mas dá pra colocar potência, né? Será que vai dar pra segurar ele com 9 de manobra? Acho que dá, hein, classe... E esse aqui? Vou botar esse biturbo aqui. Vou tirar esse bagulho aqui, ó. Pronto, aí eu coloco... Deixa eu ver, esse aqui. Pronto. Classe S. O caramelo.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 Esse r 8 a primeira vez que eu andei com ele foi no o Need for Speed, o Monster Hunter de 2012. Foi a primeira vez que eu andei com esse carro aí. Eu, eu não sou muito fã de conversível não, mas esse carro eu achei da hora. Eu acho que ficou legal o design dele. Eu achei que era um atalho ali, quase que eu um carro na parede. Esse carro aqui ficou apelão, hein? Como o carro é nível baixo, né? O nível dele já é baixo. Aí dá pra gente colocar muita coisa. Ele tá com motor do R8. Tá com motor do R8. Provavelmente deve estar tá mais leve que um R8. E com mais manobra, né? Tomei uma bicuda aqui, ó. Pô, aqui no fuso o carro amassa pra caramba aqui no Horizon, hein? Eita lasqueira, velho. O que eu tô fazendo com minha vida, mano? Acelera, aí Ou oh. o TT ia ficar da hora também na S, né? Que ele tem manobra botar um motorzão de R8 nele aqui ia ficar doido, hein? as cores desse jogo aqui é massa demais. Hein? Imagina quando a gente poder jogar no, no PCzão aí a 60 fps e rodando de boa mesmo. Eu sei que muita gente vai falar ah, já tá rodando de boa, mano não tá né cara tá igual no console porque o emulador lá é do 360 né pai eita o emulador lá é de 360 e aqui tá emulando um xbox o One X né eu tô jogando um série S bom você realmente conseguiu fazer milagre Rapaz, mais um evento aqui já, já tá na hora, né? Mais um evento já tá na hora. O que, que é isso aqui, mano? A gente vai ganhar o quê? Ah, o Aston Martin que vai dar no, no evento sazonal da semana que Obrigada. vem. Obrigada. Comece a dirigir. Você chegou ao seu destino. Você gosta de correr? Você vai amar essa exibição. Mas não é moleza. Seu adversário não vai cair sem lutar. Ah, e ele está em um helicóptero. Boa sorte nessa tarefa. Se é esse carro aqui que vai aparecer no. Pode oh, já sair em primeiro já. Se esse carro aqui vai aparecer no. Na semana que vem ou é na próxima? Não sei se é o Spitster que vai aparecer lá no Horizon 5. Não sei se é esse aqui é o... ou é o Spitster. Nossa, essas curvas aqui não dá pra me acompanhar esse helicóptero aí não. O bichão é bem. Bem arisco. Esses detalhes. É, é, é bonito demais. Muito chique. Perdi muito tempo, hein? Freia, meu filho, freia. Claro que a saída de curva dele é muito. É muito agressiva. Ele sai muito de traseira. O bichão acelera. Na hora que você. A... Segura o acelerador, o bichão vai. Tem muita curva, hein? Essa exibição aqui, ela tá... Consegui ficar na frente. Fala que é terra, não. Meu Deus. Me coloca na terra, sério. É que eu rebento o carro? Só pode. Ai, vem. sair na frente ainda? Caraca, eu tô bem, então. Aqui não vai dar, não. Muito massa, né? O helicóptero colado, mano. Eu tinha esquecido, cara. Ai, vai. Na frente, nem Vamos embora. Aqui não pode soltar o acelerador, né? Ó, batei! Do carro, o patrocinador deseja que fique com ele. Eu farei contato se precisar de um piloto para outras exibições. Eu acho que se a gente fazer esse evento aqui, a gente vai já liberar a corrida contra o Darius, né? Mas eu queria concluir pelo menos as sprints, né? Aí só vai sobrar aqui a corrida de circuito. Se não ficar muito grande, a gente faz elas também. Vamos fazer essa corrida aqui, ó. Logo mais. Esse carro aqui tá com o aerofólio do Forza. Eu não acho que ficou feio. Deixei nos comentários o que você achou. Eu acho esteticamente esse aerofólio aqui muito mais top do que o aerofólio. O aerofólio atual eu acho que combina mais com os carros, não é o, o mais bonito de todos, né? Mas eu acho que combina melhor. Tanto é que eu fui perceber ontem que o aerofólio lá do Viper edição de aniversário, ele o design é o mesmo desse aqui, ó. Engraçado, né? Mas ficou muito grande lá naquele Viper. Eu acho que ficou muito grande. Vou ver se até eu acho uma corrida para a gente correr com o Viper para a gente fazer uma análise vamos lá ficou muito boa essa lamborghini aqui hein? tá com aderência legal o freio eu tô tentando me acostumar porque eu tô jogando sem, a, é, sem freio abs né eu não uso mais a trava que eu já ensinei no canal como jogar sem freio abs usando a trava que é um método muito bom mas depois que você acostuma jogar sem a trava eu acho que fica bem melhor ainda Jogar sem freio ABS é muito bom. Com a trava ajuda demais. E sem a trava você fica mais rápido ainda. E eu percebi que aqui o desempenho na frenagem melhorou muito, tá? É tipo Forza 7. É você só encosta o dedo só. Você não precisa nem apertar tudo. Só uma triscadinha que você dá aqui no freio, o carro já para na velocidade muito boa. Olha, apertei muito ele chega travou. Tá muito bom o grip desse carro. A gente já correu aqui, hein? me lembro desse traçado. Mano, que jogo lindo, lindo, tá? É, é, eu fico triste que muitos jogadores aí querem jogar esse game aqui e ainda não está tendo a oportunidade porque ele não está na loja. Mano, vamos logo pegar essa corrida final aqui Nível Elite Esse evento aqui, ele vai dar 5 milhões pra gente Uai, demorou então Tem que ser um carro R1, né? ombros inexperientes, tem certeza de que não vai surtar? A pressão está chegando mesmo agora um escorregão, só um e você é meu é aqui que o seu conto de fadas termina com um solavanco, cabe a mim perder, não a você ganhar você acha que eu vou dar o meu título pra você? É melhor pensar duas vezes beleza, vamos lá vamos lá mas será que MC12 aqui do meu lado eu queria pegar ela? Esqueci, eu acabei pegando o Zonda, mas eu acho que o Zonda é mais competitivo. Eu acho que ele é mais equilibrado. Pelo menos no Forza Horizon. O Zonda é muito bom, mas a MC12 também, ela tem muita velocidade, né? E ela tem bastante manobra. É um carro muito interessante. Vamos lá, vamos lá. Vamos com esse carro aqui mesmo. Mesmo eu não utilizando o câmbio manual com embreagem, as trocas de marchas são rápidas. Tá rápida ainda. Eu acho que o carro tem tanta potência que se eu usar o câmbio manual com embreagem, eu acho que ele fica meio desequilibrado. Só que eu percebi uma certa... né? Um certo lag na troca de marcha. Mas ainda tá, tá competitivo ainda. Nossa, cara. Quase. Quase. Opa. Bichão é bom de reto, hein? Acho que sair de terceira é uma boa pra esse carro aqui. Sai fora, Ferrari. Sai fora, Ferrari. Tô fechando, ó. Ó, o Darius arrancou a placa ali. Acho que ele tá sentindo, hein? Acho que ele tá sentindo a pressão. Bora, bora, bora, bora, bora. Ih, caraca, velho. O carro pulou ali e não deu tempo de virar. Bora. Esse carro tem aderência. Tem muita aderência aí. Bora. Agora nós é busca ele. Agora não é busca. da frente. Vai, vai, vai, Olha a Ferrari na reta. Aqui ela é boa, né? No Horizon 5 a bicha tá, tá cansada. Aqui é isso. O bicho é malandro, hein, velho? Meu carro apagou. É o freio ABS desligado. Da hora ele arranca aquela placa ali Vamos, vamos Vamos Isso aqui é curva de alta, né? O câmbio manual é massa, né? Você dá uma reduzida Ali o bichão gruda Esse jogo, velho Um joguinho desse aqui, né? Você usa técnicas de pilotagem para andar com um joguinho arcade. Freio, freio motor, freio motor, é, tem o trial braking, tem o é, short shifting também, a gente usa muito aqui. E é um joguinho arcade, né? Faz drift igual Need for Speed, faz tudo. Só não tem a customização que tem no Need, né? Porque depende do motor esporte. Tô passando mal com o freio com esse carro aqui, velho. Eu acho que eu vou aumentar mais a zona morta do freio. Porque esse. Esse Rorais aqui ele não tem aquela. Você não tem um feedback que tem o um Forza.. Acabei errando ali, eu sabia. Parece que do nada o freio ficou ruim. Você não tem aquele feedback que tem o. Um... Forza rorais ou suas atuais, sabe? No controle, para você saber se você tá no.. Limite de frenagem Como é que tá a pressão de freio? <risos> Parece que eu tô nervoso hein? Parece que eu tô nervoso aqui Aí, ó O que, que eu fiz ali? Eu vi que ele ia frear Eu meti o louco Reduzir para a segunda marcha para usar o freio motor e depois eu adiantei a terceira para ele não sair de traseira de segunda, né? Para fazer o short shift. É um jogo muito bom, né? A gente não tem a jogabilidade do não, a gente não tem o um nível de customização que tem o um Need for Speed Mas eu acho que a gente tem o mais importante que tem que ter num jogo de corrida, né? Que é a física Que é uma coisa que falta nos jogos atuais aí Última volta já Um milagre, eu só perdi o meu, o meu retrovisor Achei que eu ia arrebentar o carro todo nessa pista aqui, mas... Tá de boa Eu lembrei só de encostar o dedo no freio. Bora, que essa corrida aqui já é nossa. Exatamente o que o Horizon precisa. Incrível! Certo, você teve sorte. Até mesmo um piloto mediano tem sorte de vez em quando. Mas um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. dá tempo, né, de é, já vem direto para a última corrida, achei que dava tempo de comprar outro carro pelo menos eu entrei com o carro bom, né vamos ver se a gente consegue acompanhar ele tentar levar o carro inteiro até o final da corrida, eu acho que vai ser difícil, porque a pista é muito estreita e tem muita é muito rápido o carro né, 330 vamos lá, vamos lá qual carro você acha que eu deveria ter pego? Acho que muita gente vai falar que. Sei lá, McLaren, F1 GT. Talvez outros modelos aí, vamos lá. Ó, oh, tá buscando, hein? 349? Tá começando a buscar ele. Depois eu vou ver um marcar um dia na live pra gente terminar tudo, né? O resto. Falta mais carros de celeiro, tem... tem algumas corridas de circuito, né? Que eu vi que o pessoal foca mais na cutscene na, na hora do... de fazer o, o, a série, né? Eu vou ver se eu deixo a média de 25 a 30 minutos. A gente faz as corridas e deixa as melhores, tal. principalmente as corridas rápidas. Que teve uma pegada legal também. Caraca. Bora, bora. É um olho na pista e outro no mapa. Opa! Ah, não. Aí... Até o Darius... Eita, lasqueira. Até o Darius... Ali foi de propósito, velho. Jogaram o carro ali de propósito. Vamos lá. Vamos concentrar aqui. Pra gente ver se... A gente consegue chegar vivo até o final. Tem que prestar atenção nesse freio aqui que eu tô apertando ele demais. Eu já perdi um retrovisor, já perdi um retrovisor e agora eu vou perder o aerofólio. Fico chateado é quando eu perco o aerofólio. Bora! É isso, irmão. É isso, Darius. Nossa, velho. Muita curva de, de baixa. Tchê. Olha. O, o NPC freou pra me bater nele, sem vergonha. Nossa, véio, matei o Darius. Matei! Ai, eu matei o Davis, cara. Vamos lá, vamos lá. Uh, o esquema é não deixar ele sumir, né? Olha, ele bateu. Meu irmão, que adrenalina. Que adrenalina é essa, rapaz? Ah, não fala que é terra, não. Ah, não. Sai fora, Darius Fringes. Pode deixar ele sumir, mano. Esse carro dele tá bom de reta, viu? E os NPC ajudando, né? Eu acho que tá tudo armado aqui. Realmente é, tá tendo uma conspiração aqui contra o. o jogador principal. Dessa vez Vai, oh, acelera Vai, vai Ah, essa parte aqui É paia, mano Eu tô ligado nessa parte aqui Ah, já comecei muito bem Nossa, velho Darius, pra onde você tá indo? Darius! Pra onde você tá indo? E pra onde eu tô indo também? Cadê ele? Quero nem saber, eu vou embora. Mano, que corrida é essa? Cadê ele? Nossa, essa parte aqui é, é paia também, viu? Olha, olha, olha. Meu irmão, vou levar esse carro aqui, nem que eu chegue lá só com pneu. Pneu travando, pneu travando. Deveria estar com o ABS ligado. Hein? Se eu tivesse com a MC12 costa, eu ia passar nessas curvas aqui a milhão. Mano, eu tô nervoso, na moral Caraca, que a qualquer momento ele pode chegar a milhão O caramelo já tá latindo ali, ó Eu tô nervoso aqui. Caramelo não para de latir ali, velho. Caramelo não para de latir. Nossa senhora. Caraca, velho. 84%. Vai, vai, vai, vai. Eu tô ligado que ele aparece do nada. Ai. Sai. Sai. Olha, olha esses carros. Um monte de carro agora, velho. É conspiração. Cadê a galera da teoria da conspiração? Dá ideia aí. Olha aí. Olha aí, rapaz. Eita. Eita. 90% irmão. Bora. Não empolga não, velho. empolga não. Ah, pelo amor de Deus. Isso aí foi na cara de pau, viu? Do nada. Já perdeu, gente. Já perdeu. Eu não tô enxergando é mais nada aqui. Desce aqui. Aqui. Boa, boa, boa. Ah, até que foi de boa, né? Foi de boa, caramba. Eu. Eu. Suponho que isso. Seja seu. Meu patrocinador vai ficar furioso. Cara, eu vou falar pra você, esse final aqui foi meio estranho, hein? Porque tipo assim, uai, eu fui campeão e tal, e tô com o carro do Darius aqui, e não mostrou aquela, os créditos lá, não mostrou não, os caras falaram pra ele, não, precisa fazer tudo não, que vai mostrar, não mostrou não. Será que aqueles créditos lá é pra mostrar algo que realmente, não sei né, deixa aí nos comentários o que você acha. A gente terminou a nossa série, e em breve a gente vai começar o Forza Horizon 2, beleza? Espero que tenha gostado e até a próxima.